É, você sabia que no Brasil uma em cada três crianças sofrem de diabetes, principalmente pelos primeiros é, meses e anos de alimentação, à base de muito açúcar? Né? Aí você vai trazer dados, porque com certeza tem um dado nessa pegada. Uhum. Então, imagino que... É, e, e você sabia que qual é a, a maior causa de morte, uma das maiores causas de morte no mundo é a diabetes?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 conseguir Entendi. ser bem é, laser, né? sharp, é muito específico. E quanto mais específico, uhum. mais fácil você conectar com as dores, com, com os desejos e assim por diante.